Você descarta seus documentos confidenciais impressos de forma segura? Não estamos falando de apenas jogar no lixo, hein? Imagine um documento com dados pessoais jogado no lixo comum sem preocupações caindo nas mãos de pessoas erradas. A privacidade das suas informações confidenciais corre em sérios riscos de parar onde você menos espera, colocando em perigo sua vida pessoal, dos seus clientes e até mesmo dos seus negócios. Para não nos preocuparmos onde esses documentos podem parar, apresentamos a linha completa de fragmentadoras da Aurora. Com ela, você elimina qualquer tipo de arquivo confidencial impresso em poucos segundos. A fragmentadora Aurora possui a maior aceitação do mercado e o melhor pós-venda com suporte técnico em mais de 150 pontos do Brasil. Nós da Aurora estamos há mais de 20 anos auxiliando escritórios a descartarem corretamente seus documentos impressos com total segurança. Elimine dados confidenciais corretamente. Acesse auroracorp.com.br e entre em contato conosco. Fragmentadoras Aurora. Elimine suas informações sem deixar vestígios.